Fala, Arthur. E aqui é o pai do Arthur Hoje a gente vai jogar um clássico do Retro Games Mas agora vai virar do Braseiro Que é o Friday the 13th Killer Puzzle Pra quem não entendeu, é o joguinho de sexta-feira 13 De quebra-cabeça É bem bacaninha e tem uns efeitos bem bacanas Então dá praia aí, guri. Bora E vamos ver o que a gente consegue fazer Primeiro lugar, Crystal Lake Memories a gente, Acho que a gente só tem o Jason normal habilitado, né? Sim O resto a gente só consegue ir habilitando à medida que a gente vai... Matando Matando então vamos pro primeiro episódio do Crystal Lake, vamos ver até onde a gente consegue ir. Vamos fazendo testes. Acampamento Crystal Lake, 1974, 13 de junho. Garoto, há 20 anos atrás um garoto morreu afogado no lago do acampamento, porque os campistas não cuidaram. Em alguns dias começou o massacre. Para quem não sabe, no primeiro filme, quem matava, que nem está falando aí, era a mãe do Jason. O Jason só começa a matar a partir do segundo É tipo uma maldição que ocorreu sobre ele, alguma coisa assim Que ele voltou pra se vingar, um espírito vingativo, se é que dá pra dizer isso Agora vamos ver, pra quem lembra do... Eita, olha ali o Jason Pra quem lembra do Orkut tinha o... Uh, como é que é? What level of gore? E agora, qual é o nível de, de gore? PG? Ou R? Eu também não sei o que quer dizer Bota PG. Confirme. Vamos ver. Se, se der pra trocar, a gente troca. Não sei qual é, que é a moral do PG. Sei que tem sangue e coisa ali. Qual é a moral? Esse é o tutorial. A cabecinha da mãe do Jayce vai ensinando a gente a jogar. A gente tem que parar do lado da pessoa. E ca... Ó, facãozada. Ó, tem Ó, Eu acho que tá sem sangue. Ó, a gente matou sem sangue. Só deu uma explodidinha. Vamos ver ali. Ah, tem que acertar. Que Ah, ficou... Ficou de um jeito, vamos dizer assim, Family Friend, se é que dá pra dizer o Jason Family Friend. Então vamos manter pra não tomar nada do YouTube. Mas ficou bacana ainda, igual. Quem lembra do Orkut? Tinha os... Como é que era o nome daqueles raros... Ah, arrancou a cabeça! Então o Jason por enquanto está fácil. Por enquanto tá fácil, pro, tá fácil para o Jason. Depois começa a complicar. Daí é, chega a parte das quebra-cabeça mesmo: né? quebra-cabeça, é, quebra-crânio, quebra-coluna, arranca-braço, explode o boneco. Arranca é. Então nessa primeira, estamos tranquilos. Quase três de 13, né? Cada um tem 13 estágios, porque é uma sexta-feira 13. Ó, oh, agora já fica mais difícil. Ó, oh, agora já complicou. Vamos, vamos tentar tirar uma ideia. Ó, oh, um já foi. Aí, já vai pra cá. Pra cá. Pra cá. Ó. Oh. Pra cá. Pra cá. Aí, olha ali. Azar dos bonecos. <risos> vai pegar ela de escorta ainda. Legal que o Jesus vai deslizante, né? Tinha que ter as rodinhas. No ali. limite da explosividade. Pessoal, se é a segunda gameplay vocês quiserem com sangue, por favor mandem nos comentários. eu vou manter assim, manter o um nível. Amigável, é que dá pra falar assim. Ah, pessoa... é pois é, a pessoa parece zumbi né? Agora tá todo mundo meio azul, né? Uma encrespada, será? Não, ela fugiu. Ah, meu achei era friamente calculado. Yeah, olha ali, rapaz. Vazou na capoeira. O Jason vai deslizante pra cima do zoiudinho. Ah, errou! Não! Alguém escapou do Jason. Deve ter sido o protagonista. Ele Mas o tem... protagonista não é o Jason. Não, o protagonista do bem. O Jason é ah, tá. o protagonista do mal. Ele tem um emo. A gente que, que dar a volta por trás dele de algum jeito. Ih, agora. Ah, acho que é aí. Sobe, faz a voltinha. Não, para outro lado. Não, não, não. Volta lá na... Volta. É direito, para cima. Para direita. Para baixo. Isso, faz a voltinha. Aí. Aqui tem que ter uma... uma noção de geometria. Ok. Não é, um, não é um jogo educativo, tá, pessoal? Mas quem quer ter uma noção de geometria e formas... É bom aqui. Ah, te apertinho aqui! É o figurante! Esse aí é o figurante. Aqui é que faz uma piada ruim e quando vai pra rua morre. Pessoal, não esqueçam no joinha. Hein? Muito importante que me dê aquela força. Lembrando, tem 3 ou 4 gameplays desse mesmo jogo na versão PC. Então quem me dê aquela força aqui. No canal Braseiro também a gente agradece. Se o pessoal curtir, a gente vai manter a série aqui no canal. Se o pessoal não curtir, a gente joga enquanto der vontade. Toma. Nossa <risos> senhora. É, deu só uma, uma explodidinha na cabeça. Rank 2. Aí, agora sim. Acho que a partir do rank 5 a gente pega aquela outra skin, né? Eu não, queria... é 15 kills. 15? Não, é 15 mortos. Caramba. Ó, um temos taco. um taco de beisebol Mas o Jason tá com facão Equipa aí, vamos ver se vai alguma Aqui. diferença uh, Olha aí Esse, da, esse, daqui esse é mais Esse é mais ralado Olha lá, rapaz, Ó, temos que achar os campistas É bom que o pessoal não se importa, né Todo ano morrem dezenas de jovens Por ali e eles não tão nem aí Eles é é é é é é é é é não tão nem aí se vão morrer Aqui. Já estamos com 12 aqui é bem... Olha o machadão Ó, oh, o velho é be... é bêbado ainda A tá está bêbada Será que vai escapar? Vai dar o um golpe da gulhazinha bêbada? Não, deu o golpe da cabeça explodida Toma Toma, louco Arrugador de pão eu queria, o meu sonho nesse jogo é ter a skin do Jason X. Eu nem sei se tem, mas eu queria que tivesse. Qual é dele, o robô? É, ele com peças de metal. Aí a da água. Eu acho que se matar. Não, era só ter resetado. Ah, que eu não sabia. Quarto <risos> restart, dela falou. Vamos né? de novo. A gente tem que... aí tem o golpe aí quem quer aí agora é o Jason nunca seria tão fácil alguém atrás do Jason imagina se ele permitiria bom que o pessoal, parece meio chapado, né? O Jason gosta de matar bêbado e chapado ele é meio antes na verdade o Jason é anti drogas, né? <risos> Pra tá quem não lembra, as campistas não estavam cuidando do Jason, porque estavam bebendo, fazendo farra. Então ele morreu e virou isto. O mito dos filmes de terror. Oh my God. Aí. Acho que ela vai fugir. Não, tá. Nossa senhora. Ah. Não. não tá. Perdeu. voltam um, volta um, Dá um voltado ali. Não, não, ali. Aí, volta mais um. Aí, agora tu vira pro ladinho da mesa. Sim. Isso! Bom que o Jason ele é baseado em filme antigo, né? De, de vídeo de, de Então a gente tem o botão rebuminar pra nos ajudar. Ah, errou! Jason ficou na E depois. É, esse aí e o outro vão voltar pra próxima sequência. Ó, esse aí tem bastante, a gente tem que acertar. Tem que cuidar que a gente vai espantar, cuidar que tem o fogo ali também Acho que o Jason pega fogo também, né? Essa aqui é a agulha que vai passar em cima do fogo vai <risos> <risos> Eita! Esse. O foguinho tá ali ainda E esse daqui também vai passar por cima do fogo <risos> O Arthur já sabe tudo Moleque doido, rapaz, botou fogo Mas Não foi o Jace que matou, hein? Nossa senhora, o Arthur foi um incendiário dessa vez Final Blow. Eu com 20 agora se eu matar isso daqui. É, vamos ver se. Vai Não! Errou. Esse aqui daqui são os principais. É, é o diblador. Então, se a gente pegar o Ronaldinho Gaúcho a gente não pega ele, porque ele é. é um diblador. Ah, daqui também. Não, aí, aí tem pegadinha, ó. Se tu descer direto, ela vai correr e vai, vai ir pra lá. Só que daí a gente não vai conseguir por causa do fogo. Aqui ó, moleque. Ah, é Eu Eu Eu Eu Candera, a torre do Paranauê, bandeira, avisando além do alcance, tem tá olho daquele Agora cara que... lá do Thor. Agora cuidado, o Ryzen, a que, que enxerga tudo. É. A gente tá na fase 11, 12, mesmo. Agora 12. Aí, 12 de ah. Aí temos que cuidar também, ó, aquelas pocinhas de água, o Jason cai na água e morre. Ele morre na água, né? O Jason, <risos> você sabe que é imorrível, né? Apesar que todo final de filme antigo clássico do Jason, ele caía na água. Não! Ah, tá. Ele caía na água e ficava preso, ou correntavam ele, ou fazia alguma coisa. Vai lá. Podemos. Mas o Jason também ele é d'água É, só que ele te... na verdade a primeira morte dele foi na água E várias outras mortes no final dos filmes Ele foi acorrentado, foi preso E ficou afogado na água Até soltarem ele de algum jeito Por isso que no Fred vs Jason O Fred usa água contra ele Porque ele, te... ele era uma criança Então ficou aquele medo na cabeça dele Daga. Não, não, não, peraí. Já era. Bota um. Bota mais um. Aí desce. Vai para pra esquerda. Não. Olha ali, rapaz, que legal! Esse aí tá assim. Ó, tá se achando o protagonista. Despito daí ele. Mal sabe que aí. Ele tá na beirinha. E o Jason pode andar na beirinha com a mão dele antes é de matar. Todo mundo deixou ele andar na beirinha. Olha ali. Sequinho. Todo cagado ali. Ah, Nossa, pai, vai ter que pegar. Ah, moleque. Yeah, Vê, tá? Achei aí, que ia ser do Jason. Vai ter corte de que... sapão. Morreu. Tá, deixa, deixa. Ele quer, ele fazer. Aí, pessoal, conseguimos. Completamos o primeiro cadeado, né? A primeira. Toda a primeira parte. Essa aí é uma parte da prisão. Mas até o próximo vídeo. Beleza, Guri? Tivemos 24 mortes e foram 3 ou 4 que escaparam, né? Bom, acho que dá para ver a skin do Jason. Ah, vamos ver ali. Vamos voltar No Mamas Mega Market, né? Ali... Jason. Jason. Não, não. As opções que tem pra comprar que a gente não vai comprar. Jason. Eu... Cyber Jason, nunca ouvi falar. Flaming Jason. Weapons. Aqui tudo é coisa de comprar. Bom, a gente vai explorar o jogo, vamos achar aquela skin. De repente é só quando a gente vai começar o jogo. Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado pela campanha até aqui, pessoal. E tchau. tchau.